seja bem-vindo a mais uma dica do Tio QQ e hoje a gente vai falar sobre aquecimento global. Mas, como eu sempre falo, não esquece que isso aqui é apenas uma dica. Estou deixando material, exercício para você baixar lá no meu site. Aula completa você vai encontrar no site Bio Explica. Não esquece disso. E não esquece também de deixar a sua curtida, galera, compartilhar com os amigos. As dicas do tio QQ para o Enem para ajudar vocês. Aquecimento global é um tópico que é importante para o Enem. E quando a gente fala de aquecimento, a gente tem que lembrar logo de efeito estufa. Agora lembra, cuidado em prova. Efeito estufa é uma coisa maléfica? Não. Ele é benéfica. O problema ele é benéfico, o problema é o agravamento do efeito estufa. Kennedy, eu não consigo compreender muito bem o efeito estufa. O professor, explica, explica, explica, e nunca vem na minha cabeça. Olha, o exemplo mais clássico, na verdade, um exemplo que eu gosto, que uma vez eu vi, eu entendi, é dentro de um carro. Vamos imaginar que eu tenho um carro que está, sei lá, meio dia na rua, sol pra caramba, janela lá fechada, você vai entrar no carro e tá um inferno lá dentro. Aí o teu pai, muitas vezes, antes de, sei lá, ligar o ar-condicionado, se tiver ar-condicionado no carro, né, ele pede para abrir a janela para sair o que a gente chama de quentura do carro. O que é essa quentura? Na verdade, porque tava quente igual um inferno lá. Sabe o que é, galera? Que a é radiação. Parte da radiação entrou no carro... E teve uma radiação que não conseguiu sair. Ela ficou retida dentro do carro. Cuidado, como é o nome dessa radiação? Fala pra mim. É o infravermelho. Não esquece disso. Então, se cair em prova, é o infravermelho que fica retido na nossa atmosfera. E ele não consegue. Quando você abre a janela, o que, que escapa é o infravermelho. Ele é importante é, para aquecer o nosso planeta. Então, em doses mínimas de aquecimento, mantém a fauna, a flora do mundo. O problema esse agravamento devido à grande quantidade de CO2 que é liberado no mundo. Agora, Kennedy, é só um CO2 que é considerado gás estufa? Não, tem CO2, tem quem mais? Tem até o próprio vapor d'água, tem metano, que é CH4, tem é, óxido de, de nitrogênio, tem um CFC, que é lá da camada de ozônio, mas também é estufa. Mas os grandes vilões, na verdade, que sempre estão aparecendo em prova, já que é dica, né? Posso dar dica para vocês? É CO2 e metano. Quem é o mais estufa em si? É o metano. Mas por que fala muito do CO2? Fala muito do CO2... Não por ele ser marido estufa, mas pela quantidade que é liberada no meio ambiente. E sempre o Enem, sempre que ele cobra, como é que pode liberar essa quantidade de metano e CO2? CO2, galera, ele pode ser liberado através da respiração, através da decomposição, quando uma pessoa sofre decomposição, está liberando CO2, lixão a céu aberto, está sofrendo decomposição, aterro sanitário, se não for bem tratado, está liberando CO2 no meio ambiente, outra coisa queimadas está liberando CO2, queima de combustível fóssil está liberando CO2, então, olha, bora estimular transportes alternativos, aquele busão lá para a pessoa, ou, ou, ou, ou carro rotativo, sei lá, eu tenho um carro, só vou dia de terça e quinta, não posso sair outros dias na semana, uma medida de estimular. Outra coisa, o desmatamento pode aumentar também a quantidade de CO2 no ambiente. Por quê? Porque se você... Lembra, a planta sequestradora de gás carbônico. Se você desmata, você está impedindo a planta de sequestrar o carbono. Então, o desmatamento pode aumentar. Lembrando que metano... Cuida, anota isso. Metano só é produzido anaerobicamente. Onde pode ser produzido metano? Intestino de ruminantes. O boi, ele pode, através do arroto dele, punzinho, pode liberar metano. Também lixão, de modo anaeróbico, pode liberar metano. E o metano, olha que interessante, ele é inflamável. O lixo também. Então já caiu até uma questão no Enem, que a gente poderia aproveitar do lixo, pegar esse metano e utilizar, sei lá, para acender um poste na rua. Então, caiu uma vez no Enem, então metano é produzido de maneira anaeróbica, lembrando que o aquecimento global, derretimento de calota polar, aumento do nível da água, está matando o fitoplâncton, fitoplâncton libera grande quantidade de oxigênio para o mundo, tá? O, o aquecimento global também está relacionado ao branqueamento de corais, não sei se vocês sabem, mas o coral também, ele é colorido por causa de algumas algas que vivem com eles, então devido ao aquecimento global, algumas algas estão morrendo, já veio isso no Enem, e o que vai acontecer? O coral fica branco. Então, muitos seres eles vivem lá nos corais, é, na forma de mimetismo, camuflagem. Então, tudo isso está relacionado ao aquecimento global. Espero que o Tio Kekê tenha ajudado. E não esquece, galera, deixa o seu estado, comenta aqui, eu quero interagir mais com vocês. Então, fala, Kennedy, sei lá, eu sou de Minas Gerais, eu sou de São Paulo. Qual é a sua cidade? Qual é o seu nome? Comenta aqui embaixo, que eu quero ler depois, tá? Beijão pra vocês.